Receita de afrodisíaco caseiro reduz a ejaculação precoce. Seja bem-vindo ao canal do Tigrão. Já se inscreve e deixa seu like nesse vídeo. E se quer a cura definitiva da ejaculação, e durar mais de uma hora na cama, acesse o meu guia definitivo na descrição. Vamos ao conteúdo grátis de hoje. As sementes de cebola verde são afrodisíacas e, portanto, Ajudam a diminuir a ejaculação precoce nos homens. Essas sementes aumentam a resistência e a força de uma pessoa, permitindo-lhe prolongar sua capacidade sexual. Receita que vai reduzir a ejaculação. Como preparar a receita? Para usar este remédio, basta esmagar as sementes e misturá-las com água. Beba este remédio três vezes ao dia, antes da refeição. A cebola branca também pode ajudar a aumentar a sua capacidade sexual e fortalecer seus órgãos reprodutivos. Então era isso Soldados do Tigrão. Se você ama sexo e quer ser o melhor para sua esposa, amante ou namorada, acesse meu guia agora, na descrição do vídeo. Abraço, se inscreve no canal, e bora namorar, pois isso é bom demais.